eu praticamente não tenho tempo, mas quero criar um negócio online, quero começar na internet aí, porque agora é o momento, tá todo mundo entrando nesse mundo digital, não quero ficar para trás. Consigo? É claro! Sim, você consegue, eu vou te mostrar que apenas com duas horas por dia você já consegue dar início aí a esse projeto, beleza? Como que você vai fazer? Primeiro, você tem que entender qual vai ser o período sagrado onde você vai se dedicar diariamente ao projeto. Tem gente que é mais matinal e aí tem muitas pessoas que têm filho e é aquela zoeira de manhã então talvez você tenha que acordar no esquema do clube 5 a.m. Né? Acordando 5 horas da manhã porque de repente a criançada acorda lá pelas 7 e tal e aí você vai ter que aproveitar esse momento inicial onde o mundo está dormindo para você dedicar ao seu projeto ou fazer isso no outro extremo, né, mais para noite depois que a galera toda for dormir. Então, o primeiro passo é você entender qual vai ser o período onde você vai dar o gás, entender que você pode dar uma compensada também nos fins de semana, nos feriados. Então, são momentos onde você vai poder trabalhar mais horas e dar um, um gás maior aí para tentar é, avançar mais com o seu projeto. Segundo passo, você vai precisar de ajuda, né? Então, é legal você pensar no mentor, em alguém que você vai seguir, que você vai modelar, que você vai buscar conhecimentos, métodos, atalhos, caminhos, para que você não tenha que sair descobrindo, a lá, autodidata, tudo do zero, porque você não tem tempo para perder. O tempo é seu bem mais valioso e escasso de todos, então você precisa ir na boa, ir no certo. E a melhor forma de fazer isso é buscando alguém que já tenha experiência e que já tenha resultados e que possa compartilhar com você. Aí a partir daí é você pegar o método dessa pessoa e começar a executar, tá? Porque toda a parte de preparação, planejamento é fundamental também para você criar o contexto ideal, mas você vai aprender muito na execução, então agora é o momento de você, sim, planejar, ter clareza do norte, tipo, no, no que eu digo, é muito importante nesse momento você reconectar com a sua essência, com as suas paixões, com as suas habilidades, entender o que, que o mundo está precisando, né? ou pessoas, um grupo específico de pessoas está precisando e formas para você ganhar dinheiro com isso, então é, é o Ikigai, né, que eu apresento dentro dos meus programas e tal. Eu até tatuei isso daqui, né, você encontrar a interseção de todos esses elementos, que assim você vai ter um norte muito mais claro. e Vai ser muito mais fácil você ir na boa, porque você agora não tem tempo a perder também testando, experimentando caminhos que você acha que pode funcionar, caminhos que o, tá todo mundo dizendo que tá todo mundo ganhando dinheiro, que tá todo mundo ganhando dinheiro tá todo mundo dizendo é porque já é furado, você está atrasado se você não está nesse caminho, então é legal você fazer uma coisa verdadeira, conectada com o que importa, com a sua essência, com o seu propósito, porque assim vai ser gostoso, vai ser prazeroso, sabe? vão ser horas de estudo, horas de execução. Horas de prática que você tá se tornando um ser humano melhor. Não apenas pensando em dinheiro, porque quando você bota o dinheiro muito na cabeça, ele não vai para o bolso. Então você tem que tirar da cabeça para ele ir para o bolso. E a melhor forma de você fazer isso é ajudando, gerando valor, resolvendo problemas do outro. tá? Então é muito importante você ter um bom norte definido. E aí, a partir do norte definido, você tem que ir para execução. E aí, a execução é você buscar o MVP, né, que é o Minimum Viable Product, que é o produto viável mínimo, que é aquele beta, né, o teste inicial para você já botar a cara e a partir destes testes, na execução você vai melhorando, não adianta você ficar trabalhando eternamente no produto perfeito e tal, porque a perfeição não existe, ela só vai te frustrar e na verdade ela vai ser uma grande voz sabotadora aí que vai te travar para você ir para o mundo. É uma zona de conforto muito perigosa que você tem que ter cuidado para não cair. Então você vai lá, testa, aprende com os testes, fracassa, melhora, ciclos de feedback, né? Que a gente chama que você, a partir do que você vai experimentando, vai colhendo o que poderia ter sido melhor uhum. e vai melhorando. E a partir daí você já vai desenvolvendo algo, tendo resultado, ganhando seu salarinho, uma renda extra, né, um novo salário em, par em paralelo que você faz hoje. E todo dia com consistência, duas horinhas. No início do dia, final do dia, de repente no meio do dia você tira um pouco também. Né? Se você tiver um pouco mais de flexibilidade de trabalhar de casa, né? o horário de almoço, você vai ter que dar o seu jeito. Né? Mas com duas horas você consegue avançar. Ou uma horinha também. Mas o importante é todo dia um pouco, todo dia um passo. Sem pressa, sem pausa. Então se você quiser conhecer três segredos, para você começar na internet e começar a conquistar esse novo salário em paralelo que você faz hoje com o melhor formato de todos, clica no botão aí que tem um aulão gratuito que eu vou dar e nessa aula eu vou te revelar esses três segredos para que você comece e já o seu primeiro novo salário em 27 dias, beleza? E se você curtiu esse conteúdo, envie aí para três pessoas, vamos gerar valor na vida delas, assim você me ajuda, você ajuda elas também, você se ajuda porque vai ser valorizado também por ter ajudado outra pessoa e me siga aí, Instagram, YouTube, conteúdo de qualidade todo dia aí nessas redes sociais, te ajudando a se libertar das suas prisões mentais e profissionais e desenhar o um estilo de vida pés descalços, beleza? Conta comigo, seguimos!